uma mãe lá nesse centro em Gambela que eu te falei que a gente pegou a maternidade e aí o dia que a gente entrou lá na maternidade que eu comecei a atuar na, na neonatologia é, tinha um bebê lá que ele estava com cinco dias de vida já era um bebê de 700 gramas e era um bebê que ele deve ter nascido em torno de uns cinco meses e meio sabe? e quando eu cheguei lá ele com esses cinco dias ele era um bebê que estava quase morrendo, sabe, muito fraquinho, é, desidratado, infectado com infecção, ele estava um bebê muito, muito, muito grave. E aí eu peguei esse bebê, levei, estava frio, enfim, fiz um monte de coisa, e nos primeiros quatro dias, era o primeiro filho dessa mãe, ela era uma mãe refugiada, e ela era adolescente, sabe, e, assim, os primeiros quatro dias, ela chegava lá na, na maternidade, na neonatologia, e a única pergunta que ela me fazia era, ele morreu? No quinto dia, ela olhou para mim e me perguntou assim, como que ele está? Nesse dia, assim, pronto, meu coração meu coração, assim, meu, meu olho encheu de lágrimas, meu coração brilhou, sabe? eu falei assim, pronto, essa mãe agora acredita, sabe? E, enfim, e esse bebê, ele ficou com a gente uns 20 dias. E ele foi melhorando, foi ficando forte. E aí, o dia que eu virei pra ela, eu falei assim, olha, você pode amamentar ele? Ela me olhou e ela brilhava o olho. E, então, assim, é, é, é, o dia que ele foi pra casa com ela, e foi bem, e ele voltou dali a uma semana e meia para eu ver o peso dele, ele estava ganhando peso, esses dias para mim foram assim, muito vitoriosos, sabe? Eu falei assim, cara, valeu a pena, valeu a pena.